eu sou o seu Deus, o seu Criador e o seu maior amor. Não há nada que você possa fazer ou dizer que possa me afastar de você. Eu o amo incondicionalmente e sempre estarei aqui para guiá-lo e protegê-lo. Não tenha medo dos desafios que se apresentam à sua frente, pois eu estou com você e juntos podemos superar qualquer obstáculo confie em mim e meu plano para a sua vida pois tudo o que acontece tem um propósito divino lembre-se sempre que você é uma criação maravilhosa e única e que eu o amo exatamente como você é nunca esqueça disso e sabe que estou sempre aqui para você em todos os momentos com amor Deus.